Boa tarde, pessoal. No último vídeo, nós começamos a inserir o um material didático. Inserimos um rótulo, um arquivo em PDF e um arquivo em PowerPoint. Agora, nós vamos trabalhar com vídeos. Inicialmente, eu pensei em colocar no módulo 2 aqui, mas para a dinâmica ficar mais interessante, eu vou inserir nesse mesmo, nessa mesma aba, módulo 1. Um. Então, vamos começar. Quem ainda não está em modo adição, clica na engrenagem, ativar a edição, o meu já está. Vou adicionar outro rótulo. Aqui na aba rótulo eu escolho, eu escolho imagens. Vou procurar a imagem no meu computador. Lembrando que nós temos vários rótulos já feitos, e se vocês quiserem utilizar, vocês podem baixar no site do Sims. Vou colocar o rótulo aqui agora, recursos multimídia. E arquivo. O tamanho do outro rótulo eu coloquei 350, vou manter o mesmo tamanho. Não vou colocar descrição nenhuma, então vou marcar essa opção. Salvar e enviar a imagem. Salvar e voltar à turma. Então, a ideia é essa aqui, material didático, seria os arquivos em PDF e PowerPoint. E aqui embaixo eu vou inserir o vídeo. Agora eu vou adicionar uma atividade ou um recurso novamente. O vídeo eu vou trabalhar como se fosse um rótulo também. Rótulo, adicionar. Só que aqui no rótulo, em vez de selecionar, inserir uma figura... Eu vou trabalhar com esse ícone aqui, HTML. Para inserir o um vídeo, basta você pegar o seu vídeo no YouTube. Eu tô, vou dar exemplo de YouTube, viu? Você pega o vídeo que você deseja, você pode clicar em cima do vídeo, copiar código de incorporação. Copiei. Botão direito. Copiar código de incorporação. Está copiado. Volto aqui, clico nesse ícone, copio o que eu copiei do, do YouTube, clico novamente, o vídeo já vai aparecer aqui para a gente, né? salvar e voltar à turma. Então já está inserido o nosso vídeo aqui, material didático recursos multimídios, super importante. Olhar com a visão do aluno, clica no menu aqui, muda para o papel aluno. E aqui está a visão do aluno. Se a gente quiser executar o vídeo, basta clicar. Já começou a exibir o vídeo. Se, quiser, se quisermos aumentar o tamanho da tela, podemos clicar aqui. Está funcionando diretamente no tudo mesmo. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Obrigado.